Algumas pessoas têm me perguntado por que que eu comecei tudo isso e de onde que veio essa ideia de fazer mais com o mesmo. Bom, antes eu queria explicar para vocês o seguinte, eu sou é, engenheiro metalurgista com pós-graduação em administração da produção. Vivi minha vida inteira dentro do, da área industrial. Passando por indústria de bens de capital, por exemplo, que fabricava ponte rolante a indústria siderúrgica, indústria pesada, Uh, inclusive equipamentos para usinas hidrelétricas, grandes usinas hidrelétricas como Xingó, Itaipu, passando por empresas de tratamento térmico, forjaria, autopeças e também dentro da indústria de petróleo. Mas isso aí a gente conta depois que eu tenho ainda muita história para contar sobre isso. Mas o exemplo que eu quero falar hoje com vocês é a história que eu trabalhei numa forjaria, é uma empresa familiar entre um porte pequeno e médio, mas ela está mais na época para médio, e era uma empresa é, controlada por uma pessoa só, era o dono, e eles tinham um principal cliente é, no interior aí de São Paulo, e esse cliente queria fazer uma auditoria. Assim que eu fui contratado, praticamente semanas depois, me avisaram que teria essa auditoria. E, é claro, depois de eu fazer uma, uma, uma avaliação bem rápida de dentro da empresa, eu falei assim, olha, como foi o resultado da última auditoria? E a última auditoria tinha sido, parece que no ano anterior, e o resultado tinha sido, vamos chamar assim, um desastre. Eu falei assim, e vocês desde então não fizeram nada? E praticamente nada havia sido feito. E eles iam sofrer uma nova auditoria, ou seja, uma auditoria anterior... Passou-se quase um ano, iria-se fazer uma nova auditoria e a evolução era praticamente zero. Como eu fui contratado para cuidar da parte de assistência técnica, laboratório né, e da garantia da qualidade, então o que, que acontecia? Toda vez que tinha um problema com o cliente, eu me envolvia junto com o pessoal da área comercial, nós saímos juntos e íamos lá conversar com o cliente para ver qual era o problema que estava acontecendo. Eu pedi na época para um um vendedor que era um cara genial, um cara bem bacana, o Wagner, eu falei assim, não, vamos fazer uma reunião, eu preciso fazer uma reunião com esse pessoal e explicar que a gente não tem condições de estar tá fazendo essa, essa auditoria é, nesse momento. Fomos lá para o interior fazer essa reunião, chegando lá eu expliquei qual era a situação, eles ficaram surpresos porque até então nada tinha acontecido desde a, a última auditoria e eu expliquei que a empresa estava passando por algumas dificuldades, e se eles poderiam nos dar pelo menos mais um tempo para a gente se preparar. Eles queriam dar só mais 30 dias. Aí depois conseguimos, durante a reunião, junto com o departamento de compras deles e junto com o departamento de qualidade deles, eu tinha pedido seis meses. Eles também não deram. E a gente chegou num acordo que eles dariam para a gente quatro meses para a gente começar a apresentar alguma coisa consistente e que mostrasse que realmente a empresa houve uma evolução, houve algum tipo de melhoria. Muito bem, terminamos a reunião, voltamos aqui para a região do, do ABC, onde ficava essa empresa de forjaria. E eu fiz a reunião com o pessoal e expliquei, olha, nós temos quatro meses para apresentar alguma coisa para eles. Porque caso contrário, é, o nosso score, né, a nossa nota vai ficar ruim e isso pode acarretar uma série de dificuldades. E era uma época em que as empresas faziam pontuação dos fornecedores e quem não chegasse naquela pontuação mínima, passaria a não receber mais pedidos né, de material. E isso aí iria comprometer o resultado da empresa, né, em termos de faturamento, em termos de venda, porque era o cliente número um deles na época. Quando eu fiz essa reunião, todo mundo olhou para mim e falou assim, bom Bruno, então você tem quatro meses para tentar resolver o problema. Eu falei assim, opa, aí. Eu resolver o problema em quatro meses? Não, não, eu não vou resolver o problema em quatro meses. Nós temos que resolver o problema em quatro meses. A responsabilidade não pode ser só minha. Eu vou ajudar vocês na medida do possível. Mas todo mundo tem que se envolver. Naquela época, coincidentemente, o dono da empresa começou a colocar a filha dele para começar a visitar a empresa e ir de vez em quando lá, para começar a se interar um pouco melhor do negócio. Ela era bem jovem na época, tinha acho que 22 anos e tal. E aí eu falei assim, olha uma saída, eu vou começar a envolver a Andreia nesse negócio para ver se ela também me ajuda. E aí eu conversei com ela, começamos a olhar umas coisas e tal, e aí nós tivemos uma ideia é seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, está precisando fazer uma arrumação, uma organização geral aqui dentro da empresa. Nós Vamos fazer o seguinte, vamos lançar um programa chamado Forjas 2000, vamos fazer uma filmagem da, da empresa em todos os departamentos, em todos os lugares da, da empresa, mostrando... Aquilo que a gente achava que era bom, mas também vamos mostrar aquilo que estava ruim e que precisava melhorar. Fora isso, em termos de documentação, não existia praticamente nada. nada. E era numa época, ainda que apesar de já existir o sistema uh, o Windows, mas não era divulgado ainda muito no Brasil... Não existia é, computador, ou laptop, ou desktop, ou muito menos celular, para tentar fazer alguma coisa. Não tinha nada disso. Tudo tinha que ser feito meio que na mulher. Mas a gente tinha um departamento de IT lá, né? De IT, e eles tinham um terminal lá que estava, digamos assim, ocioso. E eu tinha um sistema né, ainda em DOS. Né, de um editor de texto. Eu falei assim, conversei com a pessoa, ver se funcionava, ele falou que funcionava e tal. E eu falei assim, ah, posso usar de vez em quando para preparar a documentação? Não, fica à vontade. Então eu peguei já um, um terminal que estava ocioso dentro da empresa para começar a preparar uma documentação mínima para apresentar para o cliente. Muito bem, saímos, fizemos a filmagem é, de dentro da empresa e depois nós programamos um evento no final de semana, em que a gente apresentou o que, que a gente achou. E juntamos o dono da empresa, o gerente industrial, o gerente de vendas, o departamento, o gerente financeiro, todos os funcionários, para mostrar que, em quatro meses, aquela situação que eles tinham visto naquele, naquela filmagem que a gente fez, a gente tinha que melhorar alguma coisa para mostrar para o nosso é, cliente. E começamos esse trabalho. Fomos fazendo as filmagens da, das evoluções, eu fui preparando uma documentação básica, porque não dava para em quatro meses preparar um, um sistema completo, mas a gente foi fazendo o que era o básico para naquele período e fizemos uma outra filmagem depois que a, a empresa deu uma organizada. Esse cliente, na época, tinha um programa chamado S.O., L, que significava segurança, ordem e limpeza. Então a gente usou parte da, do que já existia no cliente e aplicamos dentro lá da forjaria e criamos o um programa chamado Forjas 2000. Bom, resumo da história. Conseguimos um mínimo em quatro meses, não foi 100%. Recebemos a visita do do cliente para fazer auditoria, veio o departamento, uma pessoa do departamento de compras junto com o pessoal do departamento de qualidade, passaram o dia inteiro lá. E uma das coisas que nós fizemos foi mostrar o vídeo para eles do que a gente achou que foi um processo evolutivo, ou seja, mostramos o vídeo de como que era antes, a evolução do que foi melhorando e um vídeo final mostrando o que tinha sido conseguido, além da documentação. Bom, resumo da história. Sentiram que em quatro meses houve realmente uma, uma evolução na empresa. O nosso score com relação à auditoria anterior melhorou, em termos assim mais ou menos em torno de uns 40%, 50%. Não, che não chegamos a 100%. Eu não acredito que ninguém vai atingir 100% de... Em qualquer tipo de auditoria, num score. Mas com relação ao score anterior, a gente deu uma evolução muito boa. Eles perceberam que em quatro meses é, houve essa evolução, e, claro, enfatizaram no final, lá com o dono da empresa e todos os gerentes presentes eu presente, todo mundo presente enfatizaram agora que vocês têm que continuar melhorando para continuar evoluindo. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, não foi feito nenhum tipo de investimento. A gente é, utilizou aquilo que nós tínhamos na época, as mesmas pessoas, os mesmos espaços, os mesmos equipamentos e fizemos uma evolução, uma melhoria em quatro meses. Então veja, é possível você realmente fazer mais com o mesmo? É. Eu estou mostrando nessa história, usando é, o que você tem aí disponível na sua mão, é possível você fazer algumas melhorias. Tá? E veja, essa empresa é uma empresa bastante antiga, ela foi fundada acho que no início da década de 60 e tinha funcionário que estava lá praticamente é, desde o início da fundação. Então, você tem que realmente preparar esse pessoal. A gente fez uns treinamentos com as pessoas básicas. Era um período ainda que tinha muita gente, por exemplo, é semi-analfabeta e alguns até analfabetos, né, para ver como que a gente ia fazer é, para passar essa informação para o pessoal. Né? Então a gente usava até coisa colorida para ajudar o pessoal a entender determinados processos que a gente utilizava lá dentro. Mas o importante é lembrar que... É possível, em quatro meses, ter algum tipo de evolução usando as mesmas pessoas, mesmo que elas sejam antigas dentro da empresa, mesmo que, ela, mesmo que elas não tenham todo esse conhecimento técnico, mas é preciso é, utilizar essas pessoas no mesmo espaço. Tá? E só lembrando, a Andrea, quando eu comecei a trabalhar junto com ela, ela não é uma pessoa técnica, mas ela entendeu né, que ela, como herdeira, é, se não fosse fazer alguma coisa a empresa poderia até entrar num processo de, de, de insolvência e que se não conseguisse mais a, a, as vendas e perdesse o contrato desse cliente, a situação financeira da empresa ficaria bastante comprometida. De novo, é possível fazer mais com o mesmo. Usem essa história como exemplo. Olhe dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, veja o teu pessoal Lembre-se daquilo que eu já mencionei, a transformação começa com você. Você não vai poder carregar tudo sozinho, mas você tem que saber como envolver as pessoas. O comprometimento num processo de melhoria não é de uma pessoa só, tem que ser de todas. Depois eu vou contar outras histórias mais para vocês sobre isso aí. Até a próxima.